Vocês se conheceram como? No Tinder. Tchau. Ah, você tava interessado nisso? Não, não, não. O negro ligeiro, hein? Bicho? A, gente, a gente se conheceu não, no o, o, o esporte mesmo. Uma amizade que eu tenho, não gosto de elogiar esse negócio. Ele é muito forgado. Fica achando. É, mas assim, o esporte. Quando eu conheci, eu, eu conheci um outro amigo meu, que é o Patrick Pisoni, que eu meu filhão, um grande beijo ao Patrick Pizzone eu falei, eu falei assim ó, a mesma coisa que eu falei pro Patrick, eu falar para você negão, né, nós vamos ficar muito tempo junto, nunca mente pra mim porque eu nunca vou mentir pra você dá do o cara, que der, do eu, você fica devendo pra mim, não dá o calote, já deu várias vezes, porque ele é gente de negócio de ir pra jantar eu esqueci a carteira <risos> é, tá é, é, é, é. ele é veaco é, tá a carteira tava na outra calça, é, na calça. É no tá no toco da calça. É, é, é. Não tem o outro bolso é. em casa. É, ele é cheio disso, mas enfim, eu falei assim, ó, ah, negão, né, nunca mente pra mim que eu nunca vou mentir pra você. Uh -huh. Doido que doer, filho. Vamos ser sempre amigo, honesto que eu vejo muita gente pilantra hoje no mundo. Tem muita gente pilantra é amizade. Tem, é né, é que, cara? É o que mais tem. Entendeu? Gente que quer aproveitar, disse isso. Quando eu conheci ela, acho que foi em 2016. É, né, negão? 15. 2015 é. Já claro. tinha de alguns programas já e tal. Já era alguma coisa. Aí o negão falou: oh, Ó, negão, um abraço pra você como irmão aqui. E ele também nunca demonstrou sempre um cara pé no chão e fudido. Que fodido. legal, que legal. E hoje as cara. pessoas perguntam: Eu sou fã de muita gente dentro do esporte. Mas assim, eu sou fã sempre perto de quem tá do meu lado. E eu vejo esse negão, ele é muito focado. Tem hora que ele me corrige. Eu sou uma pessoa mais velha do que ele alguns anos só, né? O negão tá Nossa. novo pra caralho, negão. Mas se você chegar velho igual eu, você tá bem ainda, bicho. É. Sei não, você Não, gosta. tá louco. Chegar onde você é? chegou, irmão. Não, de acidente não. Ah, assim, tá. prepara o físico. É. De acidente. <risos> Meu irmão, eu, eu, eu, eu, eu vendo... Desculpa, assim, vocês têm um físico... Sou, é. sou o nosso treinador, como é que Invejar, tá a nossa dieta? Viu. A disciplina, eu eu às vezes falo pro meu joelho, tá meio é. doendo eu não treino. E a gente Vai não bola. pode e dentro do, do, da canoagem a gente não pode secar muito o corpo, assim, ficar, sem, ficar com é, o índice corporal muito Magrelo. baixo este tem um biotipo desejado, Músculo, filho, né? filho, filho do Wilson Bold, né? O é, é um físico <risos> top, entendeu? Aí, é, mas eu já chego a bater assim, 10 porcentagem de gordura no corpo isso ainda é muito baixo pra mim. Putz, eu tô em 30, Entendeu? eu acho. A Agro do nosso braço. Tô em 90. É só é. E a tiga. Porra, gente... olha o bíceps do cara. Vai, lá. Mostra o negão, olha negão, mostra a batata. Caraca. Caraca barata, mostra a batata aí. aí isso assim, é uma bola de bocha, meu irmão. É, mas é assim, entrando demais. Treina demais. Nós treina fazemos... Demais. Nós fazemos você, você eu sabe, queria entender o que treino. no remo, qual, que é, qual, qual que é a categoria de vocês? Ele é, é... canoagem. Ele é canoagem, canoagem, canoagem é. de velocidade. Para canoagem de velocidade. A, a diferença de um barco convencional, de um, de um barco olímpico e paralímpico, está é. na largura. O olímpico, 42 centímetros tá. de largura. O da Paracanoar, 50 centímetros de largura. Ele tem esses 10, 9 centímetros de... de Para você manter o equilíbrio. Estabilidade. A lesão, estabilidade, a palavra certa. Perfeito. Então, e cada um de nós temos as nossas adaptações dentro né, do barco. Para de esporto e cada um tem as suas adapta adaptações. Cada atleta tem a, tem sua, a sua adaptação né? igual. Eu tenho lesão medular, T12 e L2, eu não tenho controle muito do, do tronco. Que nem aqui, ó. Se eu baixar muito, eu já não volto aqui, ó. Entendi. Entendeu? Aqui eu volto. Você porque... não consegue ficar em isometria, é difícil pra é, você. É, eu ficar pra frente. Né? Aqui. Tá, tá, é. Até acerta aqui os 70 graus, 80 graus pra frente, é. eu consigo ir. E pra trás eu tenho força do abdômen. Uh -huh. Entendeu? E quadril. Eu tô com quadril também um pouco machucado aqui. E a gente é preso dentro do barco. Se amarra ali, o pau tora. Entendeu? Nós estamos tá fazendo treinamento agora, daqui um dia. Nós estávamos fazendo uma preparação física. Nós, nós tá trabalhando agora em cima de 120 batimentos cardíacos. Daqui um dia vai estar tá 180. É. Nós, nós tem que estar tá preparado para chegar lá. Caralho. Entendeu? Nós agradeço muito no, no treinador Tiago Pupo, que é um super um profissional, medalhista é, olímpico agora. Falar de Tiagão amanhã, ele Nossa. vai dar lá, Tiagão, ali vindo o treino. Como é que dele? Pra gente dar uma moral para ele? Tiago Pulpo, é comprida. Tiago Pupo. Isso. Da Ilha Comprida, Nossa. parabéns. Grande treinador. É, né? Medalhista olímpico aí, bicho. O primeiro é. do Brasil, da Paracanoagem até medalha paralímpica. Duas medalhas, né? Duas medalhas. Duas medalhas. <risos>